Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português. Afinal de contas, a palavra recrudecer significa crescer ou significa diminuir? Muita gente usa erroneamente a palavra recrudecer como sinônimo de reduzir, de diminuir. Talvez por, até por associação entre recrudecer e reduzir. Mas recrudecer significa aumentar, nasce mais intenso, então se pode falar... A revolta recrudesceu depois da atitude dos políticos. Então, recrudesceu significa aumentou, ficou mais intenso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscreva no canal para ajudar a dar visibilidade aqui no trabalho. Ah, e se você clicar aqui no sininho, você recebe o aviso dos próximos vídeos. É isso. Um grande abraço e até a próxima.